Boa noite O Globo Repórter segue a trilha das águas Na Serra da Mantiqueira A 2 mil metros de altitude Uma travessia arriscada à procura das nascentes Muitíssimo boa noite Vamos juntos desbravar Um dos cânions Mais desafiadores do Brasil 600 metros de desnível Com a ducha da Mantiqueira Para refrescar no Vale das Araucárias, o encanto das aves e a beleza do papagaio de peito roxo, uma espécie que está ameaçada. A vida em harmonia com a natureza. A comunidade que vive com um quintal a perder de vista. Os sabores inusitados da serra. Que tal sorvete com azeite? Ou uma fatia de queijo feito com cascas de pé amarelo? As plantações de lavanda, que deixam a mantiqueira ainda mais colorida. Esse é com certeza um dos ambientes de trabalho mais perfumados que existem. O programa de hoje é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Globo no interior de São Paulo e sul de Minas Gerais. Mantiqueira Na tradução do tupi A Serra que Chora Um pranto de renovação da vida Pelas veias abertas da Mata Atlântica A Serra da Mantiqueira é a Serra Mãe das Águas Volume de chuva Três vezes maior que o do Planalto a infiltração pelas trincas das rochas formam um reservatório gigante de onde brotam as nascentes. E rios que correm em direção à Bacia do Prata, na Argentina, ao Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro e ao Jaguari, no sistema Cantareira, em São Paulo. Estamos no entorno do Parque Estadual da Serra do Papagaio, unidade de conservação que passa por cinco municípios de Minas. Área protegida, com 1.200 nascentes e 240 cachoeiras. Nessa região estão algumas das maiores e mais bonitas cachoeiras de Minas Gerais. Fazem parte das bacias dos rios Verde, Baipendi e Ayuruocla, que deságuam no Rio Grande e abastecem os reservatórios da região sudeste. É uma fábrica com produção incessante e um rígido controle de qualidade. Água limpa Transparente e abundante, onde a natureza transborda exuberância. Cachoeira dos Garcia. Sobrenome dos pioneiros. Cartão postal do Parque do Papagaio. 30 metros de queda livre deságuam num poço. Convite ao banho. Imagine ter uma vizinhança assim. Não é todo mundo que tem uma paisagem dessa na janela, né? Ah, não é não. Você é um privilegiado, hein? Eu acordo e durmo, curtindo o visual. E Lassire e a esposa Renilda transformaram a própria casa num restaurante, e assim conquistaram o ganha-pão. Era caseiro aqui na cachoeira, tomava conta da outra casa do outro lado... Trabalhando aqui de caseiro, eu consegui esse pedaço e sonhei que eu poderia viver aqui. É, e assim a gente realizou o nosso sonho. Ar é puro, água limpa, precisa de mais nada. né? Esse paraíso fica em Ayuruca. porta de entrada para o Parque Estadual do Papagaio. Ruas de paralelepípedo, casas no estilo colonial e a hospitalidade mineira você não vai levar o fubazinho? É. A vendinha mais antiga da cidade é quase um hipermercado. Tem capacete, violão, disco de vinil e a Dona Maria mantém uma tradição fiado na caderneta. E se marcar aquelas coisinhas que ficou tá? O pedeneta, seja aproveita soma também. Tá bom. Tá, minha filha? As pessoas que compram pagam certinho. Então, eu tenho aqui fregueses maravilhosos. Nunca tomou um calote? Ah, não. Calote a gente pode até tomar, né? Até no cheque, no cartão, em ah, tudo a gente tem, toma, né? né? Graças a Deus, ainda tem muita gente honesta ainda. Vai na confiança. Na confiança. Não pode deixar de pagar, né? Se não pagar, não compra. A cidade é pequena, né? Daí fica ruim. Não morrendo tem que pagar, né? Agora, se morrer, perdoa a dívida. <risos> Com picos e vales, a capital ecológica de Minas é cortada pelo rio Ayuruóca e os cursos d'água que descem da montanha. A água vai batendo no ombro, vai tirando o estresse, é como se fosse uma hidromassagem natural, só faltou água quente. Na tradução do tupi, Ayuruóca significa a casa do papagaio, referência à espécie de peito roxo. Comum na época dos bandeirantes e hoje ameaçada de extinção. A história conta que os bandos eram vistos principalmente no ponto alto da cidade o Pico do Papagaio. Cadeia de formação rochosa com mais de 2.100 metros de altitude. Um porto seguro para os ninhos. Mas alimento estava em outro lugar. No mosaico de ecossistemas dessa região está a Floresta Ombrófila Mista, uma das últimas reservas naturais de araucárias do Brasil. O Vale das Araucárias tem 15 quilômetros e concentra mais de 2 milhões de árvores. Elas produzem a pinha e o pinhão, alimento para os papagaios e outras aves. O pinhão, que é o fruto da araucária, é um item alimentar que é bastante importante na dieta do papagaio de peito roxo, né? Então, principalmente no inverno, eles se alimentam quase que exclusivamente é, dos frutos do, da araucária. Né? Não tem desperdício. O que cai lá de cima alimenta outras bocas aqui embaixo. Toda uma cadeia depende desse ecossistema. Hoje em dia no Brasil só está sobrando 3% da floresta ombrofilmista nativa. É, no estado de Minas Gerais só está sobrando 1%. Nós temos um ecossistema bem rico que eu acho muito importante de preservar. Manu Landrós é um francês que abandonou Paris para se tornar guia de natureza no sul de Minas. Eu, eu acho que eu virei um pouco brasileiro, né? Com ele e o ornitólogo Bruno Renó, percorremos o Vale das Araucárias para desvendar a beleza da fauna. Esse aí é o Grimpeiro, um inquilino comum. A Araucária ela tem muitos galhos espinhentos e abriga muitos insetos. Então, o Grimpeiro se especializou em capturar esses insetos, né? Aonde a gente encontra a araucária de forma natural, a gente vai ter o grimpeiro. O som do playback atrai curiosos, como a japuíra, também conhecida como tecelão. O casal de sanhaço frade se apresenta com um elegante traje azul e a máscara preta. O beija-flor de papo branco é de arrepiar. O de orelha vermelha carrega no brilho. E no desfile fashion dos beija-flores, o de topete é o modelo mais concorrido na passarela. Ele é uma espécie endêmica do Brasil, né? E hoje se encontra ameaçada de extinção, principalmente por conta da perda do habitat, né? Essas florestas ombrófila né? estão cada vez mais raras. E também por questão de captura, né? Tráfico de animais, né? Algumas aves, como a saíra lagarta, parecem uma aquarela viva. Sobram cores e apetite. O Parque do Papagaio também é morada de animais como o jaguatirica, sussuarana e o lobo-guará. E apesar de estar na área de preservação da APA da Mantiqueira, a proteção da fauna e da flora é um desafio. São então, mais de 250 quilômetros de trilhas no parque. Então você imagina para manejar isso, né? manter em condição de visitação, sinalização e fiscalizar os impactos, orientar visitantes... A gente não consegue, infelizmente, hoje, cobrir toda a área do parque. A gente precisa mesmo contar com a colaboração do visitante para respeitar as normas, levar o lixo de volta, não fazer fogueira. A rota do Parque do Papagaio passa por Paipendi, terra onde viveu Francisca de Paula Jesus, a Chica religiosa que foi beatificada pelo Vaticano e tem um santuário visitado por romeiros de todo o país. Com as bênçãos dela... Enfrentamos a peregrinação pelas estradas rurais. Mas em alguns trechos, nem com reza brava. Estrada molhada, o carro acabou deslizando e atolou no barranco. Agora temos que buscar ajuda, sabe-se lá onde. 13 horas afundado na lama, até sair do buraco. Esse abrigo de montanha foi nossa base na Serra do Canjica. Acordamos cedo, Café da manhã, no fogão a lenha, com o sabor da simplicidade mineira. Carregar as baterias porque o dia hoje vai ser puxado. Nós vamos explorar o quintal dessa casa. E que quintal, hein? É bem amplo, arborizado. Nós estamos diante do cânion do Cavalo Baio, um dos maiores do estado de Minas Gerais. Mais de 3 quilômetros de quedas d'água. Um espetáculo que só a grandiosidade da natureza pode proporcionar. A nascente do córrego do Canjica fica a 2.300 metros de altitude. São várias cachoeiras, uma delas com 215 metros, terceira maior de Minas. Mas a vegetação encobre o tesouro escondido, o cânion onde só se chega com guias experientes. Bruno ajudou no plano de manejo do parque, anda pelas trilhas do cânion do Cavalo Bai há mais de 20 anos. Sim, a gente usava muitos caminhos já existentes, mas muitas cachoeiras e atrativos que eu percorri, tive que realmente bater facão e, e galgar o mato mesmo, abrir caminho. A expedição pelas trilhas tem uma hora e meia de subida. Até chegar ao ponto onde vestimos roupa de neoprene. A partir de agora, nosso caminho é pela água. A gente vai avançar mais um pouco para chegar praticamente no meio do pênis do cavalo bairro. E aí, vamos iniciar a descida. 600 metros de desnível, com a ducha da mantiqueira para refrescar. Caminhada cuidadosa para não escorregar nas pernas. No trecho onde a corredeira começa a ficar mais forte, a descida é por corda. O caminho fica estreito. E temos que avançar mergulhando nos poços. É como descer uma escada com degraus de água. A dificuldade só aumenta. Somos a primeira equipe de TV a revelar o Kenny encoberto pela marca. A gente chama de encaixado né? É, ah. Onde tem várias erosões lá dentro que a água vai se formando né? Então. Pra gente ali é diversão ali, uma sensação bem única e sempre nova, né a cada vez que entra. A cada descida é uma paradinha, né? A cada descida é uma paradinha, tomar um ar, dar uma cercada no corpo um pouco para quebrar o freio. <risos> e ver ver esse visual incrível, né? Olha só a vista, sensacional. Hein? Agora as cortinas de água se abrem para o espetáculo das grandes cachoeiras. Vamos deslizando pelas cordas. O desnível de 1.050 metros é o maior trecho de rapel do Brasil. A água e as pedras escorregadias fazem uma combinação perfeita para deslizes. Os mais experientes têm uma descida suave. E após 500 metros, os pés não têm mais apoio. É a descida livre. Parece que a gente está voando. As águas da Mantiqueira proporcionam grandes emoções. No município de Baipendi, a hospitalidade brota nas árvores. É o caminho para mais de 100 cachoeiras catalogadas. A do Juju tem 130 metros de queda d'água. Aqui do alto, a mais de 1.600 metros de altitude, desaba o ribeirão Piracicaba. Um dos formadores do rio Baipendi que é um dos mais altos do Parque Estadual do Papagaio. O cenário aqui é a perder de vista. A chamada Borda Infinita, como sem fim, também é a beleza desse cenário. A região tem pedras tão lisas que viram playground. É o melhor tomangão do Brasil, pode ter certeza. <risos> Aventura virada. Muito legal. As belezas naturais atraem quem vive na idade da pedra. Vale do Gamarra, as casas são construídas assim. E tudo começou com o Fábio há 30 anos. Eu não tinha estrada não tinha como trazer tijolo, aí eu fiquei pensando como é que eu ia construir aqui e tinha muita disponibilidade de pedra, que é um lugar de muita pedra. Aí eu me lembrei que na Europa se constrói tudo lá com pedra, aí eu comecei a construir. Fiz a primeira casa de pedra e fui indo. Música a comunidade vive em conexão com a natureza. Ai, viver aqui é estar é em contato profundo com, com a terra, é, com a espiritualidade. Criar as crianças aqui é, um, é uma alegria, assim, todo dia ver essa liberdade. É algo do, do real, do mundo real, assim, muito, muito forte. Assim. Foi durante a pandemia que o Derek fechou o escritório de marketing no Rio de Janeiro e mudou de Ares. Deixa eu te apresentar onde eu estou aqui agora. A empresa com 20 funcionários agora é dirigida à distância. Na cidade a gente gasta energia com, com algumas coisas né, e tempo também com elas que aqui a gente não precisa. O ser humano que vive num espaço maior, tem uma visão mais ampla, tem um ar mais puro, tem uma água mais de qualidade... Ele, inconscientemente, mesmo que ele não queira entender, ele é mais feliz. A comunidade produz um azeite que já foi premiado três vezes num concurso em Portugal. É quase uma iguaria. A produção tem menos de 500 litros por ano. Tudo feito na prensa tradicional. E a colheita das azeitonas, uma a uma. No nosso olival nós temos quatro variedades. E a predominante é essa aqui, a Arbequina, de origem espanhola. Maior parte das nossas oliveiras é dessa variedade. Os olivais começaram a surgir no Vale do Gamar há 15 anos. A combinação do clima ameno e água boa dão um fruto de melhor qualidade. A gente está numa região extremamente importante para essa questão de mananciais hídricos. Então a gente tem uma preocupação em tratar nosso olival sem agrotóxico, sem nenhum tipo de químico, para poder preservar esse ambiente aqui, porque isso aqui é o foco, um dos focos que nós temos. É desenvolvimento sustentável. Cláudio e a Vanessa foram os pioneiros. O sociólogo João e a economista Ana também viraram olivicultores. Eu sabia que existia um caminho, mas eu não sabia qual que era. E aí, junto com o João, depois que a gente começou a namorar e a gente se casou, e que a gente começou a trilhar esse caminho de estar realmente conseguindo tirar um sustento da terra. No mundo, existem mais de 200 variedades de azeitona. Cada uma produz um tipo diferente de azeite. Existe degustação de café, vinho e azeite. Você já ouviu falar? Eu vou conhecer agora. Vou até tirar a máscara. Parece ser muito bom, né? Vamos lá, Vanessa, como é que é? Vamos lá. É uma degustação sensorial. Eu vou colocar para você aqui um pouquinho do nosso azeite. E aí eu vou te instruir como que você vai fazer essa degustação. Primeira Por coisa, favor. você coloca a mão aqui assim para você esquentar o azeite. Né? para ele soltar ó, o aroma dele. Agora que ele esquentou um pouquinho, a gente começa com é, sentindo o cheiro. Aí você vai me descrever se você conseguiu perceber. É, um aroma de natureza, um cheiro de natureza, grama, uma coisa assim. Isso, esse é o frutado do azeite, hum. entendeu? Agora, você vai colocar ele na boca, vai passar ele por toda a boca, dar uma volta e... e... De repente, você engole e respira um pouquinho pelo nariz. E aí você vai perceber ele pegar um pouquinho de picância na garganta. Isso! Essa tossidinha... Tá bem picante. Eu vou te convidar a conhecer o azeite de limão siciliano usado como calda de sorvete. Calda de sorvete? Calda de sorvete. Vamos lá? Pode pôr? Pode pôr. Vamos lá. Fica bom isso? Ah, você vai me falar. <risos> É, fica bem, o gosto do limão siciliano fica bem presente, assim. Bem, bem presente, bem forte. Exatamente. Muito bom, hein? Mistura boa, hein? <risos> a mantiqueira tem bem da água na boca. A seguir você vai acompanhar a nossa equipe em uma das travessias de montanha mais difíceis do Brasil. Um desafio a 2 mil metros de altitude em busca das nascentes da Serra da Mantiqueira. O frio na barriga é do tamanho do abismo. A gente volta daqui a pouco. Um balé de nuvens ao sabor dos ventos. A Serra da Mantiqueira é a grande cordilheira do Brasil. Do tamanho do Líbano, é um maciço que se estende por 500 quilômetros entre Minas, São Paulo e o Rio de Janeiro. Nesse Mar Verde, vamos buscar as nascentes mais altas do país. Algumas das nascentes estão a mais de 2 mil metros de altitude. Em busca da água da montanha, nós vamos fazer uma expedição a travessia Marins e Itaguaré. Vão ser três dias subindo o edifício Mantiqueira. Vai ter acampamento, perrengue e, por ironia, pouca água para a gente beber até chegar à nascente. Nós estamos com estoque, são necessários, no mínimo, 4 litros de água por pessoa. Mas é claro que esse peso vai se multiplicar na mochila na hora de subir a ladeira. A gente caminha acima da linha das nascentes, então, as nascentes vão estar para baixo de onde a gente caminha. Então, a, os, a, os pontos de água que a gente tem são bem escassos. William, o Tileliu, é o líder da expedição. A travessia é para quem conhece os caminhos da Mantiqueira. Mar de Guaré é considerada a trilha de montanha mais técnica do Brasil, né? é, devido à dificuldade de, de movimentar. A gente não consegue transpor os obstáculos simplesmente caminhando. Você vai ter que segurar uma rocha para subir e tudo mais. Quanto a pesando essa mochila? Ah, uns 35. Os guias levam na bagagem barraca, alimentos e até um tubo azul para dejetos. Nenhum rastro de poluição será deixado. O primeiro trecho é de vegetação mais densa. E logo percebemos que a subida é bem maior que o nosso preparo físico. Aos poucos, o cenário se abre e revela os contornos da altitude. Estamos nos aproximando do Morro do Careca. Eita. Caminho de derrapagens. Segura, peão! Tem aí, Pedro, é difícil? Difícil. Não tá fácil não. Melhor fazer imagem, né? Melhor fazer imagem. Vamos chegar lá. <risos> Segura-se senão você não chega. Temos que ser resistentes, como os arbustos e as pequenas plantas da altitude, que respondem ao frio e à escassez de água com delicadeza. Na rigidez da rocha, brota o lírio. Um dos símbolos da mantiqueira. Como é que no meio da rocha surge uma flor tão bonita assim? Ela tem um bulbo. Parece semelhante a uma cebola que acumula água. Então, ela consegue se estabelecer entre as fendas de rocha e vai hidratando esse bulbo que mantém ela viva na seca. O musgo protege o bulbo? Nesse caso, o musgo está protegendo o bulbo e mantendo ele hidratado. né? A montiqueira é, é mágica, né? a montiqueira é perfeita. As pedras no caminho revelam um cenário em constante transformação. Aqui já vai chegando ó, de encontro às nuvens. Olha só que visual. Tem hora que dá um branco e a travessia fica invisível Mas quando as cortinas se reabrem, revelam a nossa verdadeira dimensão diante da natureza Nos aproximamos do nosso primeiro ponto de chegada O paredão com 2.420 metros, chamado Pico dos Marins É tarde e a subida até o cume fica para o dia seguinte Hora de iluminar a preparação do jantar. Qual que é o cardápio aí hoje? Trogonofe de longo. E o melhor estrogonofe que você vai comer na montanha aqui hoje. <risos> Com certeza. Que nota aí, Gilberto? 10? Bom dia, gente. São quatro e meia da manhã. Temperatura de seis graus. Claro que a sensação térmica é menor aqui no alto da montanha. A gente vai partir então agora para o cume dos marins. A aventura é nível rádio, gente. Em uma hora de caminhada, chegamos ao cume. Um camarote privilegiado para o espetáculo da natureza. O mundo visto de cima revela novos horizontes. O Marins é o pico mais alto dentro do estado de São Paulo. Existe a Pedra da Mina, que é maior, mas faz divisa com Minas. Esse é um ponto alto da nossa aventura. Não é fácil chegar até aqui, mas o sacrifício é recompensado pelo visual, que é de tirar o fôlego. Nossa caminhada continua. E na mata mais fechada, uma pequena nascente. A primeira é do caminho, mas o guia usa pastilha de cloro para a limpeza. Exames já comprovaram poluição. Sem tratamento não é indicado para beber não. Seguimos a trilha, enfrentando altos e baixos do complexo do Marinzinho. Olha só a situação aqui, eu estou me preparando, colocando aqui uma cadeirinha, porque agora a gente vai descer, parecido com um rapel. Mas eles vão estar no controle. A partir desse momento a aventura fica mais radical, né? Qual quadro que eu vou segurar? A gente vai segurar nessa aqui. Quanto que aguenta essa corda aí? Cara, corda duas toneladas e meia. Nessa hora é melhor se concentrar na descida e evitar olhar ao redor. Percorremos a crista da montanha. Uma famosa pedra redonda. Uma formação intrigante. De perto nem é tão redonda, mas tem peças caprichosamente encaixadas pela arquiteta mãe natureza. Próximo dali. O oásis da montanha. A última nascente descoberta na altitude, a quase 2 mil metros. Esse é um tesouro de quem conhece bem a região. No meio da fenda, entre as rochas, a fonte incessante da vida. A verdadeira água pura da montanha, que serve para matar a nossa sede. Está bem geladinha, inclusive. E refrescar a alma, né? Há quanto tempo vocês descobriram essa nascente? Dois anos, uns dois anos mais ou menos. Foi um, um achado assim de, de, de grande valor, porque ela está num ponto estratégico da travessia. E, e é uma água, meu, ela está intacta, né? uma água com sua essência de montanha ainda. É uma água pura. Poucas pessoas no mundo têm o privilégio de pegar uma água direto da nascente, assim, né? Na montanha. Só temos mais uma subida pela frente. A mais desafiadora. O pico do Itaguaré. Com 2.300 metros de altitude. Mas precisamos descansar para a reta final. Mal tomamos o café da manhã e madrugamos com o sopro dos ventos. A cada mil metros, a temperatura cai 6 graus. Nem o sol esquenta dessa vez. Nós caminhamos quase três horas. Mas ainda falta muito para vencer o gigante, olha lá, nosso objetivo. Tão perto, tão longe ao mesmo tempo. A travessia tem alguns arranhões. E solidariedade para transpor as passagens estreitas. Chegamos no trecho mais arriscado. Por segurança, só eu e o repórter cinematográfico Pedro Santana escalamos os últimos metros do pico. Pode apoiar um pé também, direto na pedra. Cada passo orientado pelo guia. Vamos nela. Vai, Vai. Não, pular não. Vai com a mão na pedra. A travessia, conhecida como pulo do gato, é a mais arriscada. Agora vai descendo. O frio na barriga é do tamanho do abismo. Quanto mais perto do topo, menor a margem de erro. Nossa, tenso, hein? Não dá nem para olhar para baixo, não. E, finalmente, conquistamos um lugar no teto da Serra da Mantiqueira. Estamos chegando aqui no pico do Itaguaré. Uh! Valeu, garoto! Valeu, parabéns, Paulo. Conseguimos! Uh! Valeu, Pedro Toma, Mais uma! Mais uma, valeu, hein? Valeu, valeu! o desafio, hein? Nossa! Vale. Essa foi hard, hein? Essa foi punk. Mas vamos pra próxima! <risos> vamos pra próxima! Que desafio, hein? No próximo bloco, a trilha das águas nos leva até fazendas que produzem as delícias da serra. Que tal um queijo que tem na receita casca de pé amarelo? A recuperação de nascentes que tinham desaparecido. Agora, elas irrigam as plantações de lavanda que deixam a mantiqueira ainda mais colorida e perfumada. É daqui a pouco. Passa nuvem, água, roça, passa-quatro, onde o tempo não passa. Os bandeirantes passou quatro vezes no Rio e aí ficou, passa-quatro. Viver é cidade pequena, cidade grande não vede. Hein? Uma boa prosa, um veículo para rodar pela cidade e a rotina simples da roça. Para seus é Carlos e Dona Maria, a vida não precisa de muito. Basta um pedaço de terra e água para as vaquinhas para tocar o resto. Isso é o que eu fiz? Eu lotei 8, 8 galões de água. Levei 30 litros de água. Chegou lá o cara e falou: você vende água? Eu falei: água tem que beber. Mas, caso de precisar, eu vim um pouquinho em cima, com alguma dinheiro. Cada cenário parece um quadro. Uma obra-prima pintada em tons de verde e outras cores. E a base de tudo isso é a fartura de água que alimenta a natureza e abre o um horizonte para a atividade econômica nas fazendas. A água boa é um dos segredos e um verdadeiro patrimônio de Minas Gerais que conquista o Brasil inteiro. Um trem vão demais da conta. A fazenda é de 1954 quando o seu João Ribeiro ainda trabalhava com carro de boi. Hoje é o João Bisneto quem toma conta do negócio, com uma cadeia fundamental de produção. Para produzir queijo precisa de leite, para produzir leite precisa de vaca, e para produzir vaca precisa de terra, precisa de pasto, precisa de água. né? Então começa daí. A gente precisa de abundância de água para conseguir produzir queijo. A salga do queijo é na Salmoura. E para ter água suficiente, o investimento foi num programa de recuperação das nascentes. O Fusquinha do João os leva aos espaços protegidos, onde o volume de água aumentou oito vezes em dois anos. A gente precisa analisar e entender a fazenda a longo prazo. Né? A verdade nada na fazenda acontece amanhã, tudo acontece daqui cinco ou dez anos observar e entender a importância de se ter água dentro de uma propriedade é mais do que vital para que a fazenda exista. Aqui se produz queijos tradicionais, como parmesão e provolone, mas também produtos mais elaborados, como o queijo de casca mofada. Uh, mofo branco, mofo azul, mofo cinza, como o que está aqui, são, são mofos para consumo, bons para consumo. A uh, segunda coisa importante de se entender aqui ah, saber de quem você está comprando. Normalmente, mofo maléfico, ele só vai crescer em queijo ruim ou em embutidos ruins. Se a matéria-prima é boa e o produto é bem executado, com boas práticas de higiene, os mofos vão ser bons para consumo. O mofo do queijo é obtido num processo natural de maturação. Hoje é produto nobre, mas no começo chamei meu pai abriu abri a porta da câmera para mostrar para ele, super empolgado, quando ele viu os queijos muito enrugados, casca mofada, ele pôs a mão na cabeça, chacoalhou e falou para mim, agora nós vamos quebrar. Quem que vai comer esse queijo mofado? E hoje todo mundo está comendo? Todo mundo come, inclusive ele, aprendeu a comer mofo. O que era redondo agora pode ter seis lados e até forma de pirâmide, que usa na formulação casca de IP amarelo. O momento mais saboroso da reportagem que é experimentar esse queijo em forma de pirâmide. Fica com a cara bem boa, hein? Vamos ver se. A casca fica mais durinha, mas ele fica bem cremoso. Né? Bem cremoso por dentro. Vou pegar mais um aqui. Foi isso o tempo que o queijo era redondo, hein? No município de Alagoa, até o nome da cidade tem queijo. São menos de 3 mil habitantes. E mais de 100 famílias envolvidas na produção. Algumas propriedades estão aos pés do pico do garrafão, onde a lenda diz que um pote de ouro estaria escondido. Mas o tesouro é o parmesão premiado na França, como um dos melhores do mundo. Foi um queijo maturado de 60 dias. E até nem mandemos sim, eu nem achei que ia, ia ganhar ficar em segundo, né? E acabou ficando em segundo lugar. Fiquei, fiquei muito satisfeito. Concorrendo com queijos internacionais, o parmesão de Alagoa ficou entre os primeiros com o trabalho artesanal do Marquinhos, esposa Rita e a matéria-prima produzida pela natureza. A água de nascente também ajuda bastante. É? Aqui é uma, é. Aqui é um... O pasto, o clima. É um conjunto. É, atitude. Aqui é um é nem tão bem alto que 1700 metros de atitude. É. faz queijo nessa altitude. Não, é a altitude mais alta que da lagoa aqui. É a propriedade nossa aqui. O avô do Marquinhos vendia leite. O pai começou a produção de queijo há 30 anos. E atravessando gerações o negócio abre fronteiras. Não tem nada de ruim na vida, é você que não colocou queijo. <risos> Água para irrigação. Em Monte Verde, a terra é hidratada e o solo floresce. Estamos nos campos de lavanda. Para produzir bem, a lavanda precisa de clima frio, seco e com pouca umidade. É tudo o que existe aqui nas montanhas de Monte Verde. Esse é com certeza um dos ambientes de trabalho mais perfumados que existem. É gostoso trabalhar com lavanda? Ô oh, meu, nossa! É uma... uma delícia, né? Um cheiro desse, você tem a essência todo dia na sua casa, né? Todo dia chega a ser elogiado, é? elogiado. Pô, lógico. Chega cheiroso para a esposa. Todo dia cheiroso. As flores vão para a indústria cosmética e produzem óleos essenciais. Quem trouxe as mudas da Europa e fez a adaptação foi o Fernando que morou na Suíça. Ele assinou um pacto com a ONU para um programa de reflorestamento que triplicou a produção de água. Na verdade, as nascentes elas já estavam aqui, estavam mais secas, mais tímidas, né? Com o trabalho de reflorestamento é... Naturalmente elas brotaram A gente não tinha uma expectativa de que aumentasse muito o fluxo de água Mas foi uma comprovação de que a floresta traz mais água Isso a prova está aqui, vocês estão vendo aqui e agora Em vez de uma, agora são três nascentes A água que entra na propriedade passa por um filtro biológico natural, a taboa sem química, os polinizadores estão sempre por perto. Todas essas coisas elas são muito simples, são muito naturais. E Na verdade, a gente deve fazer o quê? Observá-las, preservá-las, que automaticamente elas se regeneram e trazem... Olha que beleza, né? Quanta água e no momento de escassez de água no mundo. Né? A água alimenta a agricultura e a economia sustentável. O pinhão das araucárias é a base de uma farinha, que rende muitas receitas como hambúrguer, bombom e outras delícias que estão lá no site do Globo Repórter. São os frutos da terra, da serra que chora, a fonte da vida. Quer conferir essas receitas? São deliciosas, viu? É só apontar para o código aqui na tela que ele te leva para o site do Globo Repórter no G1. Uma ótima noite para você. Para todo mundo, um belíssimo final de semana. E até a próxima sexta.